Olha só o nome do cara, hein? O nome dele. Nico das Galáxias, galera. Então vamos fazer barulho, vai, você ah, Eu tô nervoso, tô... Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Nico. Legal, ninguém me conhece. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu tava vindo aqui pra cidade de São Lodiero. No carro com meu amigo Félix e a namorada dele. Daí a gente passou por um pórtico ali. E eu, eu, meu, vamos parar ali, vamos tirar uma foto e tal. Ele respondeu o que a minha mãe sempre me respondia. Na volta a gente tira. A minha mãe é uma pessoa sensacional, cara. Eu amo a minha mãe. Ela é curandeira, mas alguém aqui tem uma mãe curandeira que nem a minha assim, que faz remédio caseiro, inventa umas receitinhas assim na hora E aí o meu cunhado começou a reclamar assim, ah, meu olho tá ardendo, eu acho que entrou areia no meu olho enquanto eu tava na praia tomando banho de mar E eu já olhei pra ela e putz, que errou, cara. Ela olhou pra ele e disse assim, eu tenho uma receitinha pra ti meuzinho querido se botar um pouquinho de açúcar no olho, vai criar um meladinho e aí vai sair a areia do olho. Gente, é isso que vocês estão ouvindo: açúcar no olho. Quem é que faz uma porra dessa? Eu não sei se vocês perceberam. Ela não falou a quantidade de açúcar na minha cabeça. Era um pouquinho de açúcar. Era tipo uma colherzinha, um... né? Na cabeça dela não. A cabeça da minha mãe, a situação era completamente diferente. Ela pegou e disse, tu tá pronto, meu genro, querido? Com esse sorriso aqui. Aí, ele falou assim, tu, vai, vou botar aí, vai. De olho regalado assim, ó. Deitou no sofá e ficou. Ela puxou uma concha daquelas de serviço feijão e tacou açúcar no olho dele. E ele aqui, com o olho regalado criou um borrinho no olho dele, que é assim... Não, não, não, não. <risos> E ele gritava de dor, ai, ah, tá ardendo meu olho, tá ardendo meu olho. E ela dizendo, fica, fica deitado, não pisca. Até hoje, o olho dele tem diabetes, eu acho. <risos> Outra pessoa. <risos>